Se nós chegarmos aos 100 likes, eu vou pôr um vídeo sexta-feira, às 6 e meia, bem bacana. Como é que é, meus putos? Com vocês é... Não, Ora, boa aqui que fala do grupo para mais um videozinho Desta vez, pessoal, é um videozinho aqui comigo, ah, mandem boas Boas pessoal, também, como é? No vídeo 2, nós vamos fazer a parte 2, digamos assim, das prank calls A primeira eu fiz sozinho e desta vez eu trouxe o melhor para fazer comigo E... já... Yeah. Eu já tinha dito um boas, mas isso... Outra vez, fala. só lá Pessoal, passem no canal do Bruno, vai estar aí na descrição é só passem lá e dar o sub, porque ele está quase nos 300, não é? Yeah! nós chegarmos aos 100 likes, eu vou pôr um vídeo sexta-feira, às 6h30 Bem bacana! Vamos deixar de tretas, vamos passar para o vídeo, bora lá! Eu estive a olhar para um anúncio de um baralho de bicycle de cartas, não sei com essa merda, mas é um baralho de cartas. Eu vou dizer que me roubaram isso ontem, quando eu estava a sair da palha. Boa tarde. Boa tarde, olha, eu vi aqui no OLX um anúncio de um baralho de cartas, Guardian, que foi colocado hoje às 4h38. Sim, e eu tenho a certeza que esse baralho é meu Por isso eu queria saber onde é que nós podemos encontrar para me devolver o baralho Porque ontem estava a sair da praia e fui assaltado por dois gajos Com uma faca e roubaram-me esse baralho, não estou muito a perder a situação Por isso é bom... O que eu é o caralho? O que é o caralho? O que é o caralho? Aqui você ouve o que eu estou a dizer Que me roubaram filha da puta do baralho de cartas, essa merda que estou -me um olho do cu Por isso eu quero essa merda de volta... O que é o caralho que está foda só? Estás a ouvir? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Eu quero essa merda de volta, Estou aqui na puta da Avenida dos Aliados do Porto. 5 e meia, quero te aqui com essa merda. Estás a ouvir, pá? É um de depois, roubaram no Porto, cara. Estava a ser da praia, roubaram essa merda. Estás a brincar comigo, caralho? É um de Não estou a dizer que foste tu que roubaste. Olha Não... oh, oh, o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que foste tu que roubaste. Estou a dizer que me roubaram isso E eu quero saber onde é que foste buscar. Ah, se calhar compraste, onde é que compraste, caralho? Comprei em Lisboa. Em Lisboa? Pronto, em que loja? Não lembro. Não te lembras? Não Pá, mas até assim, roubaram-me isso, entendes? E agora estás a pôr essa merda à venda, não estou a entender muito a situation. Pá, se calhar na tua não cabe que é muito pequena. Eu, como eu volto a repetir, não estou a dizer que foi o senhor. Juízo? Tenho muito juízo, pá. Mas alguém disse que foi o senhor, caralho. Estás a... a, a, a foda-se. Eu disse que me roubaram isso, não disse que foste tu, pá. Exatamente, exatamente, só quero saber. Não é a mesma merda, só quero saber onde é que você foi arranjar o horário e depois a boca aos gajos, não é? Oh, Deus, estás a brincar comigo? Não estou a dizer não quero pular. Nem, nem quero isso de volta, nem quero essa merda de volta, só quero saber onde é que tu arranjaste isso, porque eu sei que me roubaram isso e já roubaram a mais gente. O quê? Opa, não se ria, que isto é muito sério. isso não me custou 8€, euros, está a entender? Isso custou mais! só uh -huh. a começar a brincar <risos> Só brincar comigo! a que não Dá Estou aqui a gravar, não dê-me o Estou aqui a gravar, porra, estou-me portas com a manter isto, não? lá, desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá <risos> para manda aí um abraço para o Para olha, vais ao YouTube e procuras do Bro, e Este vídeo já está na segunda-feira. Tá -se do d u g f o Ok, d u D-R-O, sim. Ok. Percebido. É o primeiro que se é Tá, bem? Está lá, olha. Está lá, fica Isto é fixe ou isto acontece? Agora quando vem me... aquilo... Bem pessoal, agora é minha vez, eu vou ligar para uma prostituta e vou perguntar se ela faz todo o tipo de serviço e para vir arrumar a minha casa e tal e tal, basicamente é isso. Vocês entendem, pronto? Muito boa tarde. Uh, eu estou a ligar para este número, acho que sabe pelo que é, sabe? Pronto. Um... Gostava tá de saber se fazia todo o tipo de serviço disponível. É 30 completo. Como? É 30 completo. Completo, pronto. Era o seguinte: um, eu tenho um quarto e a sala um bocado desarrumada. Não sei se poderia fazer esse serviço. Ficava a 30 euros na mesma. É. Está a ver? Pode limpar? Limpa também? Ah, já vou. Tá o, o meu cão cagou um bocado aqui no chão. Não sei se também. É. Deixa oh, eu uma puta direct! Botar? Botar? Olha, eu vi aqui no Alcismo um, um, um anúncio sobre cabras Sim, e você está a dizer que vende ou troca as cabras, isso é verdade? ou... Diga! ou troca? Então, um, e pode-me dizer mais ou menos é, quantas cabras é que você tem? Agora, é quatro. Quatro? Um, e são todas pretas ou. Não? É, são duas pretas, uma preta e outra branca toda branca. Então, um, você tem três pretas e uma branca, correto? Há ah, duas brancas e duas pretas. Sim. Sí. Sim. Sí. Uh, pronto, isso também não interessa muito. Uh, eu queria saber se, se você podia trocar apenas uma delas. Só uma. Só criou uma mesmo. Sim, a mais, mais novinha. Pronto, porque eu já tenho uma cabra, só que pá, ela está assim um bocadinho muito pilada E eu queria assim uma novinha item. Só que não, não sei se você vai aceitar a minha porque ela está assim um bocadinho para mais velha. É assim, é assim? Mais velhota já. Com que idade, mais pá, com que idade? 5 uh, anos. Pá, ela está tá assim um entende? Ela já, já não tem assim muito pelo e também já não anda muito, mas pá, isso foi porque a fioco Mas você pode trocar ou não? Já chegou? <risos> <risos> Nós estamos com muito, pessoal. Oh! <risos> Estou. Estou. É... É, mas ficou Estou. Estou. Estou. Estou. Estou. Estou. Uh, espero que tenham gostado do vídeo, nós não conseguimos arranjar assim muita gente uh, decente para fazer o vídeo, porque muita gente ou desligava ou nós começávamos a rir a meia e pronto, estes foram um dos melhores vídeos que eu consegui arranjar. Espero que vocês tenham gostado na né, mesma, Miguel vai-se despedir aí, mandei um Não, jogo, se quer ver o do vídeo, ah, do vídeo. <risos> oh, Pessoal, eu fui rect vai... É uma puta? uma prostituta. Eu não percebo porquê, vai-me mas espero vai bem! e vamos lá,